Olá, pessoal. Dando continuidade aqui à nossa disciplina, hoje nós vamos falar sobre medidas de dissimilaridade para dados mistos. Dados mistos é quando a gente tem um experimento e dentro dele a gente colheu variáveis que são quantitativas e variáveis que são qualitativas. Quantitativas são expressas por números, né? Por exemplo, altura, peso, né? Dados de contagem, tudo isso é quantitativo e qualitativo. É, Por exemplo, cor da pelagem, né, cor da flor, são caracteres que não são quantitativos, não né, que esquecer qualitativos. É, mas é isso aí, pessoal. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos aí. Sempre, sempre a gente está aportando muita coisa legal, fique de olho. É, mas falando aqui então sobre dados mistos, existem diferentes formas de nós trabalharmos né, quando a gente tem experimentos aí dessa natureza. Uma das possibilidades é a gente trabalhar com o que nós chamamos de índice de. Goe, né, que é o que a gente vai aprender aqui nessa aula de hoje. E nas próximas aulas a gente vai aprender algumas outras possibilidades. Dentro aqui do índice de Goe, né? Isso daqui é o um algoritmo que ele foi proposto em 1971. Esse daqui é o um estimador dele. Lembrando que esse estimador aqui é uma medida de similaridade, ok? E como a gente já falou, geralmente a gente trabalha com medida de dissimilaridade. Então a gente tem que fazer 1 um menos o valor que a gente obtém aqui, né? Pra, nós temos aí a nossa matriz de dissimilaridade. Ok? É, mas a gente volta a falar disso. Então, nós temos aqui essa expressão, que é uma expressão que a gente obtém, então, uma medida de similaridade. Quanto mais próximo de 1, um, né, vai variar entre 0 e 1, um, quanto mais próximo de 1, um, mais similar são os nossos indivíduos. É, é uma expressãozinha que parece ser um pouquinho complexa, mas não é não. Ela é bem tranquila de entender, bem intuitiva. É, nós temos aqui, ó. S, né, que seria a nossa similaridade, e J. Isso daqui seria o quê? A nossa similaridade entre o indivíduo I e o nosso indivíduo J. Né? Então, esse I J ele indica quais são os indivíduos que a gente está é, verificando, né? se são similares ou não. A gente está estimando essa medida de similaridade. Então, o I sempre vai referir ao um indivíduo, um, indivíduo I né, e o J ao outro indivíduo. Né? É, nós temos aqui ó, esse K igual a 1 que vai até P, K refere-se ao número que nós temos da nossa variável Se eu tiver, por exemplo, 10 variáveis, né, então primeiro eu vou considerar a variável 1, depois a variável 2, depois a variável 3 Até chegar na nossa última variável que é a variável 10, que seria esse Pzinho aqui, né? P aqui, P seria igual a 10, que é o nosso número de variáveis esse W JK, isso daqui, pessoal, nada mais é do que o peso que nós vamos atribuir aqui para a comparação que a gente vai fazer. Geralmente, a gente sempre vai colocar o valor 1, que é quando a gente vai fazer uma comparação que ela é válida, ou seja, quando a gente tem dados para a gente fazer essas comparações. Eu vou imaginar né, que na hora que eu estava coletando os dados, por exemplo, esqueci de anotar o valor para um determinado indivíduo, né? Aí, por exemplo, o indivíduo 1 tinha esse valor, o indivíduo 2 tem um dado ausente. Okay? Num caso como esse, a gente não consegue fazer uma comparação, a gente não tem uma comparação válida. Então, a gente colocaria esse WJ com valor zero. Okay? Então, esse WJ ele recebe o valor 1 quando a gente tem comparações válidas. E o valor zero quando a gente não tem comparações válidas, né? A título de exemplo, quando a gente perde, por exemplo, informação no nosso conjunto de dados. A gente não consegue fazer, então, essa comparação. É... Vamos continuar aqui, né? Daqui a pouco a gente acrescenta uma informação legal sobre esse WIJ, mais para o final da aula. SIJK, então, ele seria o quê? Ele seria a contribuição, Ok da variável K, nessa similaridade entre o nosso indivíduo I e o nosso indivíduo J. Esse SJK ele vai receber um valor, ok? Esse valor ele vai depender se os nossos dados são quantitativos ou se eles são qualitativos. É, se os nossos dados são qualitativos, sempre que houver coincidência... Na classificação aí do nosso indivíduo para uma determinada variável, esse SJ vai receber o valor 1. Caso contrário, ele vai receber o valor 0. Okay? É, e se a nossa variável resposta, na né, nossa quesima variável, ela for quantitativa, aí a gente vai utilizar uma formulazinha, onde nós vamos pegar o valor que nós tivemos né, para aquele dado quantitativo lá, naquela característica, para o nosso indivíduo 1, menos o valor que a gente obteve para nosso indivíduo 2. Nós vamos fazer o um módulo, né? ou seja, se essa diferença aqui for negativa, né? também módulo, que a gente vai considerar como sendo positivo, a gente vai dividir esse valor por RK. Esse RK é a amplitude que nós temos entre o maior e o menor valor para aquela determinada variável. Isso é muito legal, que vai fazer com que... Essa diferença aqui, ó, esse SJK, ele sempre varia entre 0 e 1. Ok? Olhando assim, parece um pouquinho complexo essa fórmula, mas vocês vão ver né, aqui no próximo slide, que é bem tranquilinho a gente entender isso aqui como exemplo. Então, para ficar claro, vamos lá. Vamos imaginar, então, que nós temos aqui um conjunto de dados onde eu avaliei 5 indivíduos diferentes, 5 genótipos. E para esse genótipo, nós temos aqui é, dados de cinco marcadores moleculares, onde nós colocamos 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, que seria a é, presença do marcador molecular e o zero ausência do marcador molecular. Né, indivíduos que têm o marcador molecular são iguais, aqueles que não têm, né, um e outro não têm, são diferentes. Né? Temos aqui dados quantitativos, como a altura e produtividade das plantas, por exemplo. Temos aqui ó, dados sobre a cor da flor, é qualitativo. Né? Branco, amarelo, vermelho. Né? Crescimento, também qualitativo. Número de frutos, quantitativo. E pelos, que né? aqui, aqui é, é qualitativo também, sim e não. Então, aqui nós temos é, cinco variáveis, né? Qualitativas binárias, três variáveis quantitativas, altura, produtividade e número de flores e mais três características qualitativas, né, nominais, ok? É, então, vamos lá. Para a gente construir, então, a nossa medida de similaridade, ok? Considerando esse coeficiente aqui de boa, é, nós vamos fazer o quê? Veja só, como que é tranquilo isso? Nesse primeiro exemplo, a gente vai considerar todas as nossas comparações como sendo válidas. Por quê? Porque a gente tem informação para todos os nossos indivíduos. A gente não tem nenhum dado ausente, não tem nenhum dado faltante, ok? Então, esse nosso peso da JK, ele vai ser igual a 1 para todo mundo. Então, coloquei aqui ó, 1 que multiplica esse, que multiplica isso, que multiplica isso, isso, né? Ou seja, coloquei 1 multiplicando aqui todo mundo, né? É... Aqui embaixo, a gente tem o que a soma de todos esses nossos WJ. Então, só tem um multiplicando todo mundo que tem aqui, né? ou seja, multiplicando todos uh, os valores que a gente está colocando aqui de cada uma das nossas colunas. Né? Se a gente tem aqui ó, 11 variáveis, 1 mais 1 mais 1, 11 vezes, dá 11. Né? Então, esse somatório de WJK é igual a 11. É, e o que nós temos aqui, então? Nós temos 0 para uma situação onde é diferente, ok? Então 1 um e 0 né, é diferente, então eu coloquei aqui 0. 1 um e 1 um, a gente teve a nossa primeira similaridade, então eu coloquei aqui 1. Um. 1 um e 0 é diferente, 1 né, um e 0 é diferente, 0 e 0 eu coloquei aqui 1. 1 um, né? deu 0, 1 deu 0 é igual. Né? É, depois a gente volta nisso. Altura e produtividade. eu Coloquei aqui na corzinha azul para ajudar. O que, é que a gente faz? Né? A gente tem a formulazinha aqui, ó, desse SJK, que nem a gente viu aqui no estágio anterior. Né? Seria isso daqui. O que, é que seria esse SJK? Ele vai ser, então, a diferença para a nossa variável altura. Né? Vai ser a diferença do meu indivíduo 1 para o indivíduo 2. Né? Então, 55 menos 57. É, dividido por, aí é, nós vamos fazer a amplitude, né? o menor, maior valor, que é 92, menos o menor valor, que foi 40, ok? Dividido por 11. É, qual é o nosso WJK? O nosso WJK aqui também é 1, né? então seria 1 que multiplica isso. E aqui, ó, 1 menos, esse 1 menos aqui, né? só lembrando, esse 1 aqui da fórmula, ok? É, nós temos aqui 100 menos 110. Então a gente vai ter aqui a diferença que a gente tem entre o meu genótipo 1 e meu genótipo 2 para a produtividade. A amplitude dessa variável vai ser o que, vai ser o nosso maior valor, que foi 115, menos o nosso menor valor, que foi 80. Quando a gente está obtendo aqui esse denominador aqui, ó, que a gente está chamando de RK, é, e a gente pega essa diferença e divide por esse RK, por essa amplitude, isso faz com que... Essa razão aqui de cima, ele sempre tenha o um valor entre 0 e 1. Né? E aqui, vamos lá. Branco e branco, foi uma coincidência. Né? Então, se é similar, a gente põe 1. Ereto, ereto, coloquei 1. Né? Número de fluxo 50 menos 55. abertura amplitude de 56. É... Ficou errado, né? Não, ficou não. 70, que é o nosso maior valor, menos 50, que é o nosso menor valor, né? Deu aqui 1 e 1 dividido por 11. Então, esse daqui é o nosso estimador, né? Onde nós conseguimos obter, então, a nossa medida de similaridade. É... Só para a gente resumir aqui o raciocínio, né? O que, que a gente tem, então? Eu conto o meu número de variáveis que a gente tem. No caso aqui é 11. Então, 11 vai ser meu denominador aqui, ok? É, eu vou colocar meu número de coincidências para minhas características qualitativas então eu tive uma coincidência é, do bom, a gente teve uma coincidência duas coincidências três quatro cinco coincidências então 5 é dividido por onze né então somando esses pedacinhos aqui mais esses dois mais esse daqui né cinco dividido por 11. É, mais isso daqui que a gente está obtendo né com esses valores é, quantitativos, né, que seria para altura, produtividade e número de flor. Né. Então, só simplifiquei o que estava aqui em cima e aqui embaixo, a gente vai baixar esse valor de 0,675. É, e como a gente quer uma medida de dissimilaridade, né, eu quero ou de S como medida de dissimilaridade, a gente faz o complemento. 1 um, menos isso a gente vai achar 0,325. Então, essa é a nossa distância entre o indivíduo 1 um e o indivíduo 2. Para fazer a distância entre o indivíduo 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5 é o mesmo raciocínio. Ok? Para a gente aprender como que a gente faz isso lá no R, eu vou abrir aqui o R, tem aqui o script, e nós vamos utilizar o pacote chamado multi analysis, Analysis. A gente já tem uma playlist ensinando como que utiliza várias funções desse pacote. Então, eu vou ativar aqui o pacote, a gente ensinou também nessa playlist como que a gente faz a instalação dele. É, depois de ativar o pacote, nós vamos vir aqui né, e vamos abrir um arquivo de exemplo Então o arquivo de exemplo que a gente vai utilizar, daqui são dados que estão contidos dentro do pacote Ele chama dados.misto, vou dar um ctrl enter né? Esses dados.misto, se eu vier aqui e clicar em cima desse objeto que acabou de ser criado A gente vai ver nosso conjunto de dados Então são os mesmos conjuntos de dados que a gente utilizou aqui no exemplo do slide, tudo bem? Como que a gente vai trabalhar? Nós vamos primeiro abrir o um manual, né? Dar uma função chamada distância, que é a função que a gente consegue obter medidas de dissimilaridade. Então a gente tem aqui, a distância, uma função aqui do multibriete, análises, onde a gente consegue ver que a única coisa que a gente precisa é colocar o nosso conjunto de dados, aqui dentro da função, e o método, a gente precisa colocar método igual a nossa medida de similaridade que a gente quer calcular, que nesse caso aqui é 21, né? É, que seria a nossa dissimilaridade de Goer. Então basta vir aqui colocar distância de dados ponto misto, que é o nosso objeto. Nosso método vai ser igual ao método 21, né, que é a dissimilaridade de Goer. Olha só, essa dissimilaridade já vai dar o um complemento né, do coeficiente de Goer. Então, fazendo isso, a gente achou que é 0,325, se a gente arredondar, entre o nosso indivíduo 1 e o nosso indivíduo 2, né? que, se nós formos comparar aqui, é 0,325. Né? É, e aqui, né, a medida que a gente vai ter de dissimilaridade entre vários outros indivíduos. É, então, vocês conseguem ver que é muito fácil a gente utilizar essa função. O que, que acontece? O pacote multiplier de análise ele já vai vir aqui dentro do seu conjunto de dados e ele sempre vai considerar situações onde a gente tem uma determinada variável apenas o valor 1 e 0, ele já vai considerar como sendo algo binário, ok? Uma variável qualitativa binária. Aquilo que tem letras, ele vai entender como sendo algo multicategórico. Tudo bem? E as nossas variáveis quantitativas são aqueles que têm números, né? E não apenas o valor 0 e 1. Um. Então é sempre assim, né? Se você tiver uma variável binária quer que ela seja reconhecida como uma variável binária, você sempre vai colocar valor 1 um e 0. Ok? É, poderia também colocar sim, não, sim, não, não e sim, né? Também seria algo binário. É, variável quantitativa vai ser sempre números, né? Seja eles inteiros ou não. E. Multinomiais a gente vai sempre colocar palavras, né, branco, amarelo, vermelho, né? por aí vai. É, fazendo isso, então, né? a gente consegue obter a nossa matriz de, de similaridade. É, fazendo uma ressalva aqui, muito importante, nós falamos lá naquela aula lá que a gente falou sobre dados binários, né? medida de similaridade para dados binários. Vocês assistam essa aula aí se vocês não assistiram. A gente falou que quando a gente tem dados né, moleculares, a gente tem algumas particularidades que fazem com que, muitas vezes, a ausência de banda no nosso genótipo 1 e no nosso genótipo 2 não faz, né, não quer dizer necessariamente que aqueles indivíduos são iguais geneticamente. Né? O fato de meu genótipo 1 não ter dado essa banda e o 2 também não ter apresentado essa banda pode ser just, sincero, justamente porque esses dois genótipos... né? É, não tinha uma sequência de DNA que foi reconhecida para essa marca para efetuar aquele corte no DNA. Mas isso não quer dizer, quer dizer o quê? Né? Que a sequência desse DNA ele não é complementar ao do marcador molecular. Né? Mas não quer dizer necessariamente que nós, do genótipo 1 e genótipo 2 ele tem é, a mesma sequência de DNA naquele dado local. Então, quando a gente está trabalhando com dados moleculares, né, geralmente, quando a gente tem ausência de bandas no genótipo 1, genótipo 2, por exemplo, né, a gente utiliza o que a gente chama de índice de jacarte. Né? Vocês podem assistir aquela aula lá do medida de similaridade para dados binários, que vocês vão ver isso. Nesse caso aqui, então, dentro do índice GUE, nós podemos vir aqui né, e considerar então, esse M5, né, quando a gente tem 0 e 0, como sendo é, uma, com um peso igual a zero. Ou seja, eu coloco aqui um igual a zero. Ou seja, a gente não vai considerar informações onde a gente teve zero e zero. Né? É, se eu estou considerando o meu wijk para a nossa variável 5 igual a zero, né? na hora que a gente for somar os dados K, então a gente vai ter aqui, nesse caso, é, 10 informações. Né, vai ter 10 é, comparações válidas né? Essa daqui não seria uma comparação válida Então a gente teria o estimador aqui dessa fórmula Dessa forma, ok? A gente chegaria nessa medida aqui de similaridade O comprimento a gente chegaria aqui nessa medida de, de similaridade 0.357 é, Aqui no R, se a gente for fazer isso É a mesma cor, o mesmo raciocínio ó. Vou colocar daqui, control c CTRL-V é, para que o pacote ele considere 0 né, e 0 como sendo uma medida não válida, basta eu vir aqui e colocar é, método igual a 22. Se eu fizer aqui isso, a gente vai ter aqui né, a nossa medida de é, dissimilaridade Considerando, então, né, aquele 0 e 0 como sendo indivíduos que, necessariamente, não são nem iguais nem diferentes. Ou seja, a gente desconsidera essa informação. Então, aqui é só resumindo. É, quando a gente tem dados binários, né, a gente tem lá 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0. Quando o 0 e 0 ele demonstrar que os indivíduos são similares, okay, é, a gente vai considerar o método igual a 21. Em situações específicas, como essa de dados, de marcadores moleculares, por exemplo, onde o 0 e 0 não quer dizer necessariamente que eles são iguais nem que eles são diferentes, né? ou seja, é uma comparação que a gente não consegue fazer, então a gente vai utilizar que a método é igual a 22. Toda vez que aparecer 0 com o indivíduo 1 e 0 com o indivíduo 2, né? ele vai desconsiderar essa comparação. E se por um acaso né, nós tivermos perda de uma determinada observação, né, um determinado dado que a gente não coletou, é, aí dentro do nosso conjunto de dados, para aquele valor perdido, aquele valor que a gente não tem, basta a gente colocar um NA maiúsculo na hora que a gente estiver tabulando. que aí o R ele vai reconhecer né, o NA como um dado ausente, e independente de qual desses métodos a gente utilizar, o 21 ou 22, né? E o vai considerar aquilo ali como uma comparação não válida também. a gente vai ter a medida de dissimilaridade de forma correta. Tranquilo? É, então é isso. Isso daqui é uma possibilidade muito legal para a gente trabalhar. quando a gente tem dados mistos. Na próxima aula a gente vai ver aqui umas outras alternativas. Tudo bem? É, para quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Compartilhe o vídeo aí. Né? Ajuda aí o nosso canal a crescer. E até a próxima aula.